Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia e essa semana você irá conhecer a origem de Ororo Monroe, a Tempestade. A Tempestade surgiu pela primeira vez na HQ Giant Size X-Men número 1, mas sua origem só foi contada em Fabulosa X-Men número 102 e expandida na minissérie Ororo antes da Tempestade. A história de origem de Ororo começa quando sua mãe, que era uma princesa keniana, se casa com um jornalista e vai morar com ele nos Estados Unidos. Juntos, eles tiveram uma filha chamada Ororo, que quando completou seis meses, foi morar com seus pais no Cairo, no Egito. Cinco anos depois, os pais de Ororo morrem durante um ataque francês ao Egito, durante a Guerra de Suez. Órfã, Ororo começa a viver nas ruas do Cairo, onde rapidamente faz amizade com um grupo de batedores de carteira de um homem chamado Akmed al -Jibar. Este homem ensinou Aurora a lutar e a é como ser uma ladra profissional. Um dia, um homem poderoso chamado Dr. Barrett ofereceu uma proposta de roubo para Akmed e sua gangue, e ele aceitou. Essa proposta era de roubar dois artefatos antigos, que segundo Barrett, seriam levados para um museu. Na verdade, ele pretendia utilizar os dois artefatos para reviver o mutante en Sabanu, que é o super vilão Apocalipse. Foi nessa trama que Ororo descobriu seus poderes e decidiu utilizá-lo junto com seu grupo para impedir que en -Sabanu voltasse à vida. Anos depois, Ororo decide sair do Egito e vai morar no Quênia, onde usa suas habilidades para ajudar os moradores dessas tribos locais. Por causa de seus poderes, Ororo fica conhecida como a deusa da Tempestade. Anos depois, o professor Xavier viaja ao Quênia e pede que Ororo Monroe entre em sua escola de mutantes. Ela aceita e adota o codinome de Tempestade. Como X-Men, a Tempestade se mostrou ser uma habilidosa combatente e uma excelente aliada, conquistando o título de segunda líder dos X-Men em campo. Durante a saga Guerra Civil, a Tempestade se casa com Pantera Negra, e literalmente faz com que a Guerra Civil pare para o seu casamento. Eu já fiz um vídeo explicando o que foi a Guerra Civil e falando sobre os pontos principais da HQ, e você pode acessá-lo clicando no ícone da HQ ou acessando o link na descrição desse vídeo. Para mais origens de super-heróis e super-vilões, se inscreva em nosso canal.